Eu estou aqui com a professora Renata, que também está participando do Londrina Mais. Esse evento tão bacana, promovido aqui pela Prefeitura de Londrina. Agora a professora Renata vai explicar para a gente um pouquinho dos trabalhos que eles realizaram com os alunos, começando aqui por um trabalho muito bacana com o tema árvore. Ao longo do ano, Érica, as professoras elas escolhem projetos. E essa professora, que é a professora Vera, do P4, de crianças pequenas, ela optou por trabalhar com árvore. Logo, ela fez, ela montou essa árvore. Eles foram visitar um fundo de vale e um sítio que tem nas proximidades do SEMEI. A partir disso, eles recolheram material. Isso não é de agora, tá? Isso foi ao longo do ano. Eles recolheram material, conheceram as árvores, fizeram um herbário. Eles têm quatro anos e fizeram um herbário com todos os nomes de árvores, as características das árvores. E fizeram esse painel. Tudo que está no painel, eles recolheram de árvores. Então, eles foram recolhendo galho, folha, cortiça, dentro das possibilidades deles, até que eles chegaram num ponto que eles tinham material suficiente para elaborar. Ao mesmo tempo que eles construíam a árvore, construíam esse projeto, ao longo desse primeiro semestre, eles também iam aprendendo vários elementos. Matemática, conceitos de língua portuguesa, conceitos de ciências, de ecologia. Então, a ideia de se trabalhar com eles é exatamente essa de produzir materiais, de construir o conhecimento dentro daquilo que a criança se interessa e experimente, que é a grande sacada da BNCC também, que é falar de campos de experiência. Então, acho que é dentro dessa perspectiva o projeto. Enfasia educacional